Boa tarde, queridos irmãos, e irmãs em Cristo, pela graça e misericórdia de Deus estamos aqui mais um dia com alegria, mas também com grande temor para ministrar mais uma, uma ministração, mais um estudo sobre aquilo que Deus nos trouxe para ministrar. Estamos falando sobre a preparação da esposa de Cristo. E essas ministrações iniciaram já lá desde o livro de Ruth e, e Raabe e estamos continuando. Isso foi algo não planejado, nem pelo pastor nem por mim, mas Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. E por isso nós estamos aqui para trazer algumas coisas. Mas antes de iniciarmos falar, quero pedir para todos para que nós possamos orar e entregar para Deus. Toda essa ministração e tudo que Ele quer nos falar nessa tarde. Querido Deus e Pai, nós bendizemos o ao teu santo nome e te agradecemos, Senhor, porque tu, pela tua misericórdia, nos dás a oportunidade de podermos estar aqui em saúde. Assim abra também o um entendimento, Senhor, de todos os teus filhos que estiverem assistindo e forem ainda assistir no futuro. Abençoa a todos, Senhor, e abençoa a tua palavra, Traz, Senhor, luz e revelação sobre aquilo que nós precisamos aprender de Ti. E em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos a Ti. Amém, queridos. Antes de iniciar, eu quero abrir um parêntese e colocar algumas coisas que são, acho que, fundamentais. Não estou aqui como dono da verdade, em absoluto. Mas sei também que nenhum de nós, nenhum cristão pode parar no tempo. E ninguém dá o que não tem. Nós não podemos hoje pregar aquilo que nós compreendemos há dez anos atrás. Se eu ficar no mesmo entendimento hoje do que eu fiquei há dez anos atrás, no ano passado, eu estou parado no tempo, eu não estou crescendo. Porque Deus se renova e se revela a cada dia. Por isso nós temos que entender uma coisa, muito se tem falado nos últimos tempos agora, e cada dia mais, sobre a volta de Cristo. E se nós falamos sobre a volta de Cristo, estamos falando para nós cristãos, estamos falando da preparação da esposa do Cordeiro. Mas nós temos que reconhecer também o quanto ainda falta de revelação em muitas, muito daquilo que nós temos ouvido por isso nós não podemos nos prender naquilo que nós ouvimos mas nós precisamos estar atentos naquilo que Deus fala para nós você deve entender uma coisa aquilo que você ouve de outros pode muitas vezes entrar num ouvido e sair pelo outro e amanhã você não lembra mais mas aquilo que Deus fala para você Aquilo que você tem a revelação, tu nunca mais esquece. Um exemplo muito simples. Hoje vocês estão me vendo aqui com esta camisa. Se amanhã alguém disser, para alguém que não viu isso aqui, que o pastor estava aqui de camisa preta, você vai confiar nessa pessoa e vai acreditar que eu estava aqui de camisa preta. Mas isso é a verdade? Mas você que está me vendo, alguém chegar para você e dizer que eu estava de camisa preta, você vai acreditar? Acho que não. Então isso é fundamental, esse entendimento para as nossas vidas hoje, no momento que nós estamos vivendo. Eu não posso viver, eu posso usar, me utilizar para crescimento, sim. Mas eu não posso colocar isso como um parâmetro fixo, aquilo que eu escuto de outros. Eu tenho que buscar na palavra a confirmação e a testificação disso. E aquilo que Deus fala para mim, aquilo que eu tenho de revelação, ninguém mais vai me tirar e eu nunca mais vou me esquecer. Esse é um ponto. Então, muitos se têm ouvido falar sobre a volta de Cristo a cada dia é uma inundação de, de ministrações dos youtubers por aí, sobre a volta de Cristo, mas você já ouviu falar muito sobre o arrebatamento? Com certeza, muito pouco, então você vai ver uma coisa, por que, que não se fala no arrebatamento, Seu arrebatamento vem antes da volta de Cristo, ou quando eles falam da volta de Cristo, estão se referindo a qual evento? Então eu vejo muitas vezes que as pessoas têm receio de entrar num assunto delicado por não terem firmeza. E nós precisamos aqui como ministério rema, trazer firmeza para as nossas convicções e revelações daquilo que Deus nos traz. Amém? E isso não significa que estou criticando ou julgando quem pensa o contrário. Eu não estou preocupado com homens, eu não estou preocupado com isso. Eu estou com muito temor diante de Deus daquilo que Ele revelou. E eu creio que você também precisa ter temor de Deus sobre isso. De tudo que Deus te revela, você não pode negligenciar. Você tem que um dia dar contas disso. Amém? Na última vez nós falávamos sobre várias coisas, a preparação da noiva. E um outro ponto que tem sido muito falado é sobre justamente sobre os 144 mil. Eu já ouvi de tudo que você pode imaginar a respeito. E muitos afirmam que é um único grupo esse 144 mil. E eu digo que não é essa revelação que eu tenho, que eu recebi de Deus. Então vejamos uma coisa, vamos partir hoje, a ministração de hoje, tem muitas coisas para falar ainda, mas eu, eu prefiro dar seguimento na medida que Deus vai nos revelando as coisas e sem atropelar para que todos nós possamos compreender claramente o que, que nós temos hoje para aprender. Nós vemos a palavra é, no, no sexto selo. No sexto selo fala sobre... É, os 144 mil selados de Israel, é o título que está na nossa Bíblia. Aí no sétimo selo eles são preparados e as trombetas começam o toque das trombetas. Mas quem são esse primeiro grupo de selados e para que, que eles estão aqui? Apocalipse capítulo 7. No verso 3 diz assim, ó, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selados na fronte, Deus vai ter um povo que ele vai selar, o diabo também vai ter os seus selados, e por isso nós temos que ter clareza nas coisas. Verso 4 aqui, então ouvi o número dos que foram selados, que eram de 144 mil. Presta atenção. De todas as tribos dos filhos de Israel. Este, esses são, e aí dá -os, as doze tribos, doze mil de cada tribo. Nós temos que entender uma coisa, a Bíblia é cheia de numerologia, cheia de números. Os sete, é 3 mais 4 Deus triuno com o homem 3 mais quatro, sete. mas o 12 que é a plenitude a completude de todas as coisas é três vezes quatro. e é a completude de todas as coisas e aqui nós temos isso amplificado, 144 mil aí a gente diz assim mas será que é literal 144 mil ou isso é simbólico isso não vem muito ao caso, mas eu creio que seja sim, literal, 144 mil, porque Deus é um Deus de ordem e muito específico, e não deixa nenhuma vírgula de dúvida, então eu creio, mas esse não é o, o, o centro da coisa que sejam realmente 144 mil, o ponto é, quem são eles? E aqui nos mostra que são 144 mil dos filhos de Israel De cada tribo de Israel Então eu estou fora disso aqui Você também Porque eu não sou da tribo de Israel Eu sou um gentil Comprado pelo sangue do cordeiro E aí nós vamos ver uma coisa O que que esses Qual é a missão Desses 144 mil De Apocalipse 7 Que eu chamo de primeiro grupo eles, Nós vamos ver o seguinte, vai acontecer o arrebatamento, não a segunda vinda, o arrebatamento. Junto com o arrebatamento, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, diz que aquilo que o retém, aquilo que retém o anticristo, é a igreja, é o Espírito Santo quando a igreja for removida o Espírito Santo será removido da terra agora tente imaginar, se hoje nós estamos passando grandes dificuldades com o Espírito Santo aqui com a igreja aqui na terra tente imaginar o que será desse mundo sem a igreja, sem o Espírito Santo com o domínio total do anticristo, com liberdade você consegue imaginar isso? Se você já imaginou coisas complicadas, difíceis, se você já imaginou o caos, talvez isso não chegue aos pés daquilo que será a realidade naquele momento. E vai ter gente que vai ficar para grande tribulação, vai ter gente que não vai ser arrebatado. Será que Deus simplesmente vai se esquecer desse povo? Será que, porque ali, cuidado, ali vai ter gente muito boa, gente que só faz o bem, gente que nunca matou, nunca fez nada de mal, mas também nunca abriu o coração para Cristo, nunca batizou, nunca colocou o seu nome no livro da vida, mas são gente boa, mas vão ficar, será que Deus vai simplesmente ignorar essas pessoas, e lançá-las para o abismo? Segunda carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 3 verso 9 Diz que Deus Ele não quer que ninguém se perca Mas que todos venham ao pleno arrependimento E alcance a salvação Então o que, que Deus na sua onisciência No seu infinito e grande amor Ele vai selar na fronte 144 mil judeus messiânicos, não é um zezinho qualquer da esquina, é um judeu messiânico, hoje já tem muito mais do que esse número de judeus messiânicos, quer dizer, aqueles que, a, que aceitam e recebem Jesus, que tem Jesus como seu Messias, não aqueles que vivem pelo outro, mas Deus já tem esses separados e no sexto selo eles serão selados na fronte, ungidos para que nada toque neles, eles vão fazer o que for necessário na obediência e o diabo não vai poder tocar neles, com qual missão eles vão ficar aqui? em primeiro lugar preciso abrir mais uma, um, um assunto aqui Quantas nações existem no mundo? Tem vários números. A FIFA tem um número, a, as Nações Unidas tem um outro número, mas vamos arredondar. Tem um número que diz que são 208 nações no mundo. Vamos arredondar para 200 nações no mundo. Todas essas nações receberão o Evangelho do Reino, e já estão, e aí que está o um engano. O evangelho da graça já foi pregado em todo o mundo, em todas as nações. Mas a palavra diz que o evangelho do reino tem que ser pregado em todas as nações. E isso nós estamos vivendo hoje. Evangelho do reino, da cruz, sendo pregado em todas as nações. Em todas as nações, não em cada pessoa. Porque se fosse em cada pessoa, nós jamais teríamos completo já estaríamos completos, mas em cada nação, agora, veja bem, se nós vamos calcular, arredondando 200 nações, e nós temos 144 mil, missionários, nós temos em torno de 700, e alguma coisa, em torno de 720 missionários, por nação, é bastante gente, hoje nós temos muitas nações, que não tem nenhum décimo disso, então, por que que nós podemos afirmar que esses judeus messiânicos serão pastores daquele povo que vai ficar na tribulação? Porque a palavra diz em, em eh, Isaías, rapidamente abrindo, Isaías capítulo 2, verso 2. Nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo e ainda estão por diante de nós. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros E para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém, de Sião sairá a lei, não ficará a lei, então esses 144 são missionários que estão sendo selados pelo Senhor, que estão preparados pelo Espírito Santo e que sairão de Jerusalém para todas as nações do mundo, para apacentar aquele povo que ficar na tribulação, que não aceitou, que não tem o seu nome no livro da vida. Mas muitos deles são pessoas boas e Deus não quer que eles pereçam. Então, esses serão enviados, selados, ungidos pelo Senhor, para ministrar a firmeza a palavra de Deus para que eles tenham convicção porque você, olha diga uma coisa para os irmãos hoje, a gente costuma ouvir assim, ah, o mal do século hoje é a depressão gente, eu creio que nós não vimos nada ainda você imagina um, um mundo sem o Espírito Santo pessoas que se sentem boas hoje, e que ouviram falar de Cristo, ouviram falar da igreja, ouviram falar de batismo, de receber Jesus do seu coração, mas acharam que ainda tinha tempo e precisavam aproveitar a vida, ou que não estavam prontos ainda, e ficaram, não tem o um nome no livro da vida, mas estão religiosamente, talvez, em algumas igrejas por aí, mas religiosamente, mas vão ficar na tribulação, você pode tentar imaginar o que passa no coração de uma pessoa dessas quando vê que aquilo que foi pregado aconteceu e ele ficou para trás? Consegue imaginar o que será a depressão dessas pessoas? Eu creio que haverá um tempo de suicídio qual nunca houve no mundo nessa época. E como que essas pessoas vão alcançar é, fé? E vamos alcançar algo que possa salvar a sua alma. Tendo os pastores para ministrar e confortar, consolar e fortalecer. Esta é a missão dos 144 mil de Apocalipse 7. Conseguimos entender isso? Porque é necessário que alguém esteja aqui, obviamente... A grande maioria dessas pessoas que ficarem e que não forem aceitar a marca da besta, que será a partir dali, a partir de Apocalipse 13, será obrigatória, imposta, obrigatória, as pessoas que não aceitarem fatalmente irão para a guilhotina. Aí você vai dizer assim: tá, mas por que? Onde é que eu tenho? Qual é a base de, de dizer que eles vão para a guilhotina? vão ser decapitados, Apocalipse capítulo 20, a Bíblia se explica, nada fica no obscuro, não é porque alguém acha uma coisa, que isso se torna uma verdade, mas é porque está escrito que é uma verdade, Apocalipse capítulo 20 verso 4, vi também tronos e nesses sentários aqueles aos quais foi dada a ordem, a autoridade de julgar, via ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, porque ficaram lá, reconheceram que aquilo que havia sido ministrado a eles anteriormente, que eles não aceitaram, era uma verdade, e aí eles vão se dar conta, e muitos deles ministrados por esses pastores, Vão se dar conta. E não vão aceitar a marca. Só que a consequência será a guilhotina. Mas estarão estarão com Cristo depois do milênio. Esse, esse é o consolo. Então muitas vezes a gente escuta falar Sobre vários pontos Que eu não vou dizer que sejam polêmicos Eu vou dizer que sejam mal compreendidos Ou que a pessoa ainda não alcançou a revelação suficiente para aquilo ali Por isso que eu sempre digo Nós precisamos nós, cada um de nós Buscar na palavra Aquilo que é a essência da verdade A luz da verdade A rema da palavra nós precisamos buscar então eu tenho que me basear, eu tenho toda certeza e convicção do que eu falo porque em 1998 eu tive uma experiência com Deus que nunca mais eu esqueci e nunca saiu da minha memória e Deus me falava eu vou te ensinar, não serão livros e não serão homens, mas eu vou te ensinar e a partir daquele tempo eu comecei muito mais a me concentrar na palavra do que em livros, leio muitos livros, muitos, mas o que vai me trazer a luz é a palavra, é aqui que eu tenho que me focar. Então a gente vê hoje pessoas falando coisas que eu tenho que dizer, me perdoa, mas eu não consigo concordar com aquilo que é pregado. Assim como eu imagino que talvez alguns não concordem com aquilo que eu prego. Isso não me preocupa. O que eu desafio você é a buscar na verdade a confirmação daquilo que está sendo falado. Porque uma das coisas, e pela décima vez vou falar a mesma coisa. Nós precisamos atentar hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar com muita clareza. Ao que Jesus alertou E falo mais uma vez Jesus alertou em Mateus Que nos últimos dias O engano seria Tão sutil que se possível ele enganaria até os escolhidos Eu e você Somos escolhidos E Jesus disse Você pode ser enganado Como? Seguindo o falso profeta mas será que o falso profeta é apenas aquele que levanta de manhã e vai dizer assim, hoje eu vou enganar o povo de Deus, eu vou, fa vou falar mentiras, será que é isso? É aquele que está convicto das suas revelações, sem ter a base da verdade, não vou entrar no assunto, mas busque em Jeremias, quando o povo de Deus estava preso, na iminência de ser levado como escravo, cativo da Babilônia, e Jeremias estava alertando o povo sobre o que estava por vir mas o povo dizia esse cara aí não sabe o que está dizendo, joga ele no poço aí vem Ananias, e diz não assim diz o Senhor em quem você acreditaria hoje, em Ananias ou em Jeremias? Quem falou a verdade? Você vai acreditar hoje naquele que tem 50 mil seguidores? Ou naquele que tem meia dúzia de, de, de ouvintes? Pensou nisso? Porque saiba de uma coisa, tudo o que o diabo não quer é que você conheça a verdade. Então você vai olhar assim, ah, mas só 150 assistiram. Mas aquele grande homem lá tem 50 mil assistindo. Amém. Se ele estiver falando a verdade, glórias a Deus. Mas, busque a verdade na palavra. O Espírito Santo vai te mostrar onde que está a verdade. Aí nós temos que partir para... Quem é na verdade então o segundo grupo, que muitos confundem e dizem, eu já ouvi ministrações me mostrando, querendo me mostrar que é a mesma coisa, que o segundo grupo de, de Apocalipse 14, dos 144 mil, é apenas a evolução daquele primeiro grupo. Será que é? Houve uma época que eu também acreditava nisso, até que eu fui buscar a verdade dentro da Palavra com oração e jejum e pedindo para o Espírito Santo me revelar e eu vou dizer uma coisa eu estou convicto que são duas coisas completamente distintas agora você crê como queira Apocalipse 14 Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai verso 3 Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra comprados da terra, não 12 mil das tribos de Israel. E eu entendo, comprados da terra significa desde Adão até, os nossos, até aquele momento final, 144 mil. Será que é muito? Quantos bilhões de pessoas passaram nesse período pela terra? Porque aqui está, comprados de toda a terra. Nós temos que atentar para a vírgula da palavra, para os de pequenos detalhes da palavra, senão nós não vamos, vamos passar batido por cima e não vamos nos dar conta. E aí nós vamos ver uma coisa, quem são esses de repente? Quem pode? Vamos ver o filtro, vamos ver a peneira que, que, que filtra esses 144 mil e aí você vai ver se conhece alguém assim. Verso 4 São esses que não se macularam com mulheres Não é que hoje <risos> o mundo moderno diria Ah, são gays Não São castos Diferente São eles os seguidores do Cordeiro Por onde quer que ele vá Verdadeiros discípulos seguidores São os que foram redimidos Dentre os homens de toda a terra De toda a época da criação de Deus Dentre os homens Primícias para Deus e para o Cordeiro O que é primícia? É os primeiros frutos da colheita E não se achou mentira na sua boca E não tem mácula Irmãos Irmãos analisem e pensem, você conhece alguém que passa por esse filtro? me perdoem os que pensam o contrário, mas eu não acho, nem eu próprio eu não passaria por esse filtro você acha que passaria? ou você conhece alguém que passaria por esse filtro? ou você acha que aqueles 144 mil de judeus messiânicos lá os novos selados de Apocalipse 7, passariam por esse filtro? duvido muito então, queridos, aqui nos mostra uma coisa. Primeiro, onde é que eles estão? Os de Apocalipse 7 estão aqui na terra, na grande tribulação, para cumprir um, um plano e um propósito de Deus. Estes aqui estão aonde? Diante do trono de Deus. Hã? Diante do trono de Deus. São primícias para Deus. Abre parênteses. Talvez você já tenha ouvido ministrações que diz que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, porque Deus é amor, Deus não vai permitir a sua igreja passar por nada. E a tribu, a, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, e te mostram versículos. Aí vai chegar um outro grupo que vai dizer, não, o arrebatamento acontece no meio da tribulação, e eu sou desse grupo. E entendo que essa seja a verdade Aí vem um outro grupo que diz Não, o arrebatamento vai acontecer no fim da tribulação Toda a igreja vai passar por tudo E vão te mostrar versículos E você fica assim, mas será? Mas o cara mostrou um versículo da Bíblia A Bíblia não pode mentir Onde é que está o problema? Falta de entendimento Do contexto Do contexto porque nós podemos pegar qualquer versículo e transformar ele num pretexto, mas nós temos que buscar o contexto para entender aonde que ele se encaixa. Então, o verdadeiro arrebatamento, e não falo aqui da noiva, mas ah, existe uma, um, um livro da nova era, psicografado, chama A Evacuação, O Projeto da Evacuação Mundial. E fala especificamente sobre o arrebatamento da igreja, mas na visão das trevas, para enganar. Então aqui quando nós falamos de, de, de arrebatamento, as primícias podem estar já no trono de Deus e nós nem nos damos conta. Nós nem nos damos conta, porque como eu disse, quem você conhece que passaria por esse filtro? Eu não conheço ninguém. Então, pode ser que esta parte já aconteceu e nenhum de nós vai se dar conta disso. Isso são as primícias. Aí, o arrebatamento da noiva, isso eu acho assim, ó, só a pessoa que nunca estudou nada, pode achar diferente ou contrário. Mas a Bíblia nos mostra que o arrebatamento da igreja, da noiva, acontecerá na última trombeta, na sétima trombeta, ponto. E a sétima trombeta não chegou ainda. Há um, várias coisas que tem que passar para chegar lá. Como eu disse da última vez, precisa levar 50, 100 anos? Em absoluto. Pode acontecer muito rápido. Muito, muito rápido. E eu creio, sinceramente, eu creio, que acontecerá no nosso tempo, enquanto nós, esse povo que está aqui hoje, Estivermos ainda vivos aqui na terra, vai acontecer isso. Nós vamos ver isso acontecer. Eu creio. E tenho buscado levar a minha vida nesse, nesse foco. Aí, a terceira fase desse arrebatamento seria a vindima. O que é a vindima? Aqueles que vieram da grande tribulação. Como diz lá em Apocalipse capítulo 7 aonde Deus fez um, um parêntese para João, o Espírito Santo deu um, uma visão, deu, abriu uma brecha e num momento específico lá, deu a visão do futuro e aí, Apocalipse capítulo 7 verso 9 diz assim, ó, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, puxa Milhões de pessoas De todas as nações, tribos, povos e línguas Quer dizer, do mundo inteiro, de todas as nações Em pé, diante do trono Nós sempre temos que atentar onde que as pessoas estarão Diante do trono É diante do, terceiro, diante do trono de Deus, no terceiro céu diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Aí o anjo pergunta para João: "Quem são estes?" E João diz: "Senhor, eu não sei, tu sabes." Verso 14. Respondi-lhe: "Meu Senhor, tu sabes." Então ele me disse: "São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro." Aqueles que foram decapitados Apocalipse capítulo 20 Está entendendo? Então Como eu disse da última vez Nem todo que aquele que é arrebatado Estará nas bodas E nem todo aquele que ficar Para a grande tribulação Estará condenado Em absoluto Isso é uma parte que nós precisamos Esmiuçar e abrir Numa próxima ministração se Deus nos permitir nós temos que entender então <coughs> que essa questão que alguns ajudam polêmica, na verdade como eu disse da outra vez, o apocalipse é muito simples de entender basta ter a chave certa não há mistério nenhum, nós precisamos buscar a, a revelação da própria bíblia em em toda, em toda palavra e em se falando de apocalipse, em se falando de profecias hoje a, a, o Youtube a, a, está inundado de profetadas de profecias ah, aconteceu lá um bombardeio em Jerusalém há um sinal, Cristo está às volta está vindo a segunda vinda de Cristo e assim vai e as pessoas acabam entrando em parafuso porque não compreendem a verdade por isso, digo Essas ministrações Não foi planejado por nós Nós sempre falamos que é o Espírito Santo Que comanda, é Deus que comanda O ministério E a gente não se dá conta Mas Eu confesso para os irmãos Eu não tinha planejado coisa nenhuma Nem recebi incumbência do pastor De fazer essas ministrações Apenas começou a acontecer E hoje eu dou glórias a Deus Por isso porque me dá a oportunidade de colocar as revelações que Deus me deu. E não são poucas, são muitas. Por isso que eu quero, assim, com muita calma, procurar abrir e exortar os irmãos a buscar na palavra a sua própria, o seu próprio entendimento, a própria revelação. Como eu disse, aquilo que Deus te revelar, tu nunca mais vais esquecer. Mas aquilo que tu ouvi falar de outros, das experiências de outros, amanhã tu não lembra mais. Isso nós temos que colocar, porque isso serviu para mim. E eu sou testemunho dessa verdade. Muitos estão vindo hoje falando até heresias, até heresias sobre o fim dos tempos. Tem cada coisa que a gente ouve que chega a, dar um, chega a dar uma dor no ouvido. Mas nós temos que atentar uma coisa. O que, que Paulo diz sobre os últimos dias? Paulo diz que até Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Não é de admirar que os seus discípulos, os seus seguidores, também se transfigurem anjos da justiça. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que está acontecendo hoje, para ver, porque veja bem, volta a falar, como é que Jesus foi tentado no deserto? Com qualquer bobagem, com qualquer heresia ou com a própria palavra? Como é que Satanás chegou diante de Cristo para tentar ele? Com a palavra. E aí você vai ser testado com a palavra. E qual é que vai ser a sua redenção? Vai ser daqueles crentes, amém? Amém? E vai dizer amém para qualquer coisa? Ou vai dizer, mas também está escrito? Hã? Nós temos que dizer, mas também está escrito. Essa é a certeza que todos nós temos que ter. E aí Paulo diz uma coisa, em 1 Timóteo capítulo 6, vamos abrir lá, 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e 4, presta atenção, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o sino segundo a piedade, é enfatuado, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação e Deus diz que ninguém venha ensinar outra doutrina a não ser essa que está aqui. Então, amados irmãos em Cristo, não quero me adelongar demais, mas quero permanecer dentro de um tempo razoável que nós precisamos para que nós tenhamos tempo para digerir aquilo que Deus está nos dando. E se for a vontade de Deus, se for a permissão de Deus, nós vamos continuar com mais alguns assuntos extremamente importantes, de profunda revelação, para não mais sermos enganados. A rema é a revelação da verdade da Logos, e nós precisamos ter a rema da palavra. Entenderam? Se os irmãos concordem, orem por mim, orem pelo ministério, e intercedam Para que Deus permita Trazer luz Sobre tantas coisas que ainda precisamos aprender Que nós possamos De um coração muito humilde Com toda a humildade Mas também com muito temor Daquilo que Deus nos dá Porque um dia todos nós Prestaremos conta daquilo que Deus nos deu Amém? Que Deus abençoe ricamente a cada um que possam compartilhar, que possam não guardar isso para si, nós precisamos aprender, o mundo compartilha tanta coisa, você compartilha tantas porcarias que tem por aí, compartilhe a verdade da palavra e leve isso adiante como verdadeiro seguidor de Cristo, em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus, amém.